E aí galera, beleza de nada com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte manos, tá frio aí onde você mora, provavelmente se você é do norte ou ali na região ali do Rio de Janeiro, é, você não esteja passando frio, mas quem mora aqui no sudeste, no sul, tá muito frio, inclusive tem um, teve um ciclone aí no Rio Grande do Sul, né? foi Rio Grande do Sul ou Santa Catarina? Não sei, mano. Foi nesse um desses lugares aí que fica mais ali para baixo e muito frio, muito frio mesmo. Eu confesso para vocês que esse frio tava um pouquinho diferente, cara. Você olha assim os, o grau, né, mano? É e você começa a lembrar dos outros frios é, do, do, dos anos passados. Eu confesso pra vocês que tava, tava diferente, cara Meu pé tava... Mano, você não tem noção, um bagulho louco Acho que dá uma esquentadinha O negócio é o seguinte, galera Nós estamos falando de frio aí Imagina o mundo acabando em frio, mano Congelando tudo Muitos falam de aquecimento global, né? Mas já pensou? É... Um esfriamento global eu gosto muito de frio, galera. Sinceramente, eu gosto de frio. É um pouquinho complicado. Tem seu lado bom, tem seu lado ruim. Mas eu gosto muito de frio. Gosto de andar. Uh, usar moletom. Se eu morar nos Estados Unidos, eu ia ser bem feliz. Mas enfim, vamos ver aqui um vídeo. Eu já reagi a esse vídeo, eu já vi esse vídeo aqui nesse canal. Acho que não faz nem muito tempo. Mas como tá muito frio e esse vídeo é um dos mais legais, um dos mais loucos. É. Vamos ver de novo uma tempestade de frio chegando ali em GTA. No GTA. E. Vamos ver como é que. Como é que sou. Ó. Ó, a... Já pensou isso, cara? A gente é um país, né? Tropical, né? A gente não costuma ter frios. Pelo menos aqui é, no sudeste, né? No, no, no Rio Grande do Sul ali chega a nevar em alguns lugares. Mas a gente não pega menos.. Sei lá, menos 10, menos. Menos 3. Gente... Ou oh, pega. Olha lá, o cara congelou, irmão. Olha lá, viu? Ah, congelando em geral, ó. Olha lá, congelou o cara, mano. A galera que mora na Rússia ali, mano, o bagulho é, é tenso, mano. Olha lá, ó. O povo. Congelando geral, ó. <risos> o pessoal nem, nem.. Os meteorologistas nem avisaram, olha lá. Congelou, mano. Congelou pro povo os caras no avião ali ó falar já era o rapaz pelo menos é Aqueles ali vai ser esquentadinho, vai, vai esquentar um pouco, né? Até o trem, ó, do GTA. Ó, oh, o Lester. Pegou pro Michael avisando. Eu acho que é hora de irmos. Então estamos em um rush, ok? Você tem que me enganando. Ah, dê-me um descanso. Alguém, por favor. Está indo embora O oh <risos> juntou a família ali ó. Dinheiro Caramba, esse carro aí, mano o carro tá meio meme, hein Faz referência àquela... Mercedes, né? Olha isso. Tipo assim, é, fazendo referência ao... GTA ali faz referência a Los Santos, né? Que é ficar na Califórnia. É num lugar frio, né, mano? Ali Não é um lugar frio. Como em outros lugares dos Estados Unidos, né? É que nem, tipo, pra, pra, pra, a galera que mora no, no Rio de Janeiro, né? 20 graus lá, eles tão morrendo, irmão. Aqui, eu acho que tava 19 agora. Mas na madrugada tá pegando 7, tá ligado? Meu pego... Hoje tá de boa, mas uns dias atrás tava tenso, cara. Botei duas meias, mas... O bagulho tava tenso. Eles foram lá pro... Vamos lá pro para base militar. eles foram para um Ó, oh, o frio, ó. Oh. É oh, o Trevor. Ó. Não... Oh. Congelando. cara. o oh, Trevor. Não tá vendo o jornal, né? Não ia saber que é... tava vendo umas frente frentes frias. Entra naqueles negócios de temperatura, tá lá. É frio, crítico, uma parada assim, tá ligado? Quando você entra. É, vamos colocar o agasalho. E caramba! Caramba, esse cara ih rapaz, tá congelado! Sai daí, Trevor! Sai daí! Uau! Wow. Oh, frankly... Franklin! Ih, caramba, olha aí. As casas nos Estados Unidos, nos lugares mais frios, elas são de madeira, né? Aí elas têm duas camadas. É.. Caramba. Aí tem a madeira, né? E.. É g... não é gesso, né? Zopor, sei lá, no meio. E tem lareira, né? nas casas nos Estados Unidos né? e caramba olha isso congelou geral olha o trem caraca congelou o trem mano mano o vídeo desse cara é, é, é muito bom, cara. O cara ó, congelando tudo, cara. Aí ah, é a casa do Franklin. Ó. Liga a lareira, né? Ó, oh, oh, fumacinha do vento. Antes você abre o congelador assim, oh! ó. Vai aquela fumaça. O congelador é antigo, né? Que esses novos não... É gelo seco, né? Fala. Já era, parceiro. Ó, oh, pô, vamos com... É o cara do FAB ali, não é? Aquele agente malucão lá. Nossa, o prédio congelou todo, cara. e bem aqui ó olha isso mano corre mulher corre vai congelar Vai virar picolé. Olha isso, mano. Que louco. Tipo assim, é uma frente fria tão fria. Eu acho que nem no Polo Norte tem. Tem gente que mora lá, né? Tem bases lá e tal. Olha, Antártida. Caraca. É tipo um. É tipo um ciclone mesmo, né? O cara fez, né? Você que mora aí no, na cidade aí onde houve o Ciclone, comenta aí como é que foi. Congelou geral, velho. A casa do Michael. Ó. Congelou a roda gigante. E o Trevor? Ah, o Trevor ele. Coisou no posto de gasolina ali, ó. Olha ah lá, ó. Inclusive esse cara, o Trevor, sempre é o um espertão, mano. Olha ah lá, o Trevor sempre. Apesar que não sei, mano. Se o frio não congelaria esse fogo aí. Não sei, mano. Olha lá. Franklin conseguiu sobreviver. A piscina congelada, mano. Nossa, mano. Olha que louco, velho. Olha essas imagens aí, velho. Olha isso, cara. Caraca, parceiro. Nossa, ficou muito, muito, muito da hora, mano. Ó. Caraca, moleque. Eu não lembrava dessas imagens. Oh o Lamar. Aonde é o Lamar? Ah, ele deve estar naquela ilha lá, né, que foi adicionado no game. Mano, demais, né, velho? Esse cara aqui, demais. Olha essas imagens, cara. Ficou muito da hora. Ó. Olha mais aqui. Olha, olha o do Franklin. Olha essas imagens, cara. Ficou muito da hora, velho. Tem uma aqui, ó. Acho que é nessa área aqui que tá, passa bem rapidinho do Los Santos. Ó. Que demais, parceiro Ficou muito bom Mas é isso, galera, gostaram? Como eu disse, eu já fiz o react desse vídeo aqui Mas como tá muito frio e... Queria mostrar novamente pra vocês Tamo junto, valeu Fui